Ao é bom Deus, estamos aí ao vivo, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Deus, graças a Deus. Graças a Deus, para mim é uma vitória nós estamos aqui mais uma vez ao vivo para podermos meditar na palavra do nosso Deus, amém? Então, desde já, eu peço que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida que Ele nos abençoe neste momento, que nós possamos ler e meditar na Palavra de Deus, para podermos sermos abençoados por aquilo que nós temos de melhor neste mundo, que é a Palavra de Deus através do Teu Espírito Santo. Amém? Então, desde já, eu quero agradecer a Deus por essa vitória, nós podemos estar voltando com a nossa transmissão ao vivo, porque, infelizmente, tive alguns problemas aí, nós ficamos aí oito meses, se não me engano, sete a oito meses sem fazer essa transmissão ao vivo da nossa madrugada no reino, mas graças a Deus estamos em volta vamos meditar na palavra, vamos orar vamos pedir a Deus, clamar a Deus porque a gente sabe que cada dia que passa nós somos mais necessitados da graça de Deus é. não sei se eu posso fazer essa frase mas é o que passou no meu coração neste momento, cada dia que passa nós somos mais necessitados da mão poderosa de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos voltando aqui mais uma vez, fazendo essas lives ao vivo aqui, lendo a palavra de Deus e deixando Deus reger a nossa vida através da palavra de Deus. Então, eu quero pedir a você que ore junto comigo, agradecendo a Deus por essa vitória, por essa grande vitória, podemos estar aqui mais uma vez. É... E eu peço a Deus que, não pode, que nós não viemos ser interrompidos jamais de ter esse momento aqui de leitura da Palavra e meditação na Palavra de Deus. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Já deixe sua Bíblia preparada que nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 9, em nome de Jesus. Já deixa o like aí, que o like ajuda bastante. Quando você deixa o like... É... O YouTube ele recomenda esse, esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas podem estar aqui junto conosco meditando na Palavra de Deus. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. <risos> Senhor Deus querido, Deus amado, muito obrigado Senhor Deus por esse momento, por este maravilhoso momento de estarmos aqui, podemos ler a Tua Palavra, orar a Ti Senhor Deus, nessa madrugada que muitas das vezes nesse final de semana pode estar alguém em um lugar errado, numa hora errada, com pessoas erradas, necessitando do teu livramento, ou talvez neste momento possa estar alguém, Senhor Deus, sem sono, perdeu o seu sono por alguma depressão, por algum problema, então que o seu Espírito Santo visite a cada um neste momento que necessita do teu Espírito, Senhor, porque eu creio que o teu Espírito Santo são para os necessitados, para aqueles que reconhecem que precisam da tua graça, do teu poder, da tua mão poderosa. Muito obrigado, Pai querido, por este momento. Que a Tua palavra possa penetrar nosso coração e fazer a Tua vontade na nossa vida. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, ó oh Pai. Nos ensina cada dia mais a fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer. Repreenda todo mal, Senhor Deus, sobre a nossa família, nos dando livramento de todo mal. Porque aqueles que são leitores da palavra, aqueles que meditam na palavra, sabem muito bem. Que está lá, diante dos nossos olhos que o mundo, cada dia que passa, Senhor Deus, está mais difícil, está mais perigoso, está mais é, regado pelo maligno, mas isso a sua palavra já nos adverte, que este mundo, infelizmente, não tem mais solução, é por isso que nós esperamos o dia do justo vir, estabelecer o teu reino na terra, então nós agradecemos ao Pai por este momento, eu peço a ti, Senhor Deus, nos alimente com a tua palavra, repreenda todo o mal, acanta todos os anjos do nosso redor nos livramento, livra a nossa família de todo mal, enchendo-nos do teu Espírito Santo e repreendendo todo o mal em nome de Jesus, amém Senhor, amém graças a Deus. Bom, abra sua Bíblia em Jeremias, vamos ser bem direto, o assunto vamos aqui, está bem direto ao assunto, vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias capítulo 9, se você não tem uma Bíblia em mãos aí, às vezes você está num local onde você não tem uma Bíblia em mãos, basta você descer a descrição do vídeo que está aí o texto na descrição do vídeo, para que você acompanhe com a gente a leitura da palavra, amém? Glórias a Deus. Jeremias capítulo 9, nós vamos ler aí os três últimos versículos da Palavra de Deus. Peço a você que compartilhe o link dessa live aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos. Consiga aí fazer essa aula do Evangelista e trazer mais pessoas para estar aqui conosco meditando a Palavra. Porque cada dia que passa, mais certeza eu tenho de que nós necessitamos de ser guiados pela Palavra de Deus. Amém? Faça essa aula do Evangelista, deixe seu like, compartilhe, é, deixe nos comentários... O que você está achando das nossas lives. Estamos voltando aí, graças a Deus, depois de oito meses. Temos mais lives aí gravadas. Aí, se não me engano, tem quase 100 vídeos aí gravados. Uns 80 vídeos mais ou menos gravados na nossa live. A madrugada no reino. Então eu peço, a você, eu peço a você que deixe no comentário o que você está achando dessas lives. Se você tem alguma sugestão. Se você tem algum pedido. Escreva alguma coisa nos comentários aí. Para estar nos ajudando aí para trazer o melhor da Palavra de Deus neste momento. Amém? Então, depois que você já fez seu comentário, já deixou seu like, você compartilhou, abra sua Bíblia de Jeremias capítulo 9 ou olha na descrição aí e lê com a gente. Jeremias capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 26. São aí os quatro... um, dois, três os cinco últimos versículos do capítulo 9 de Jeremias, que diz assim, Deus dizendo para Jeremias, prega, Deus começa dessa forma, versículo 22, prega, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Assim diz água, assim diz o Senhor, assim diz Deus o Todo-Poderoso. Não se gloria o sábio na sua sabedoria e nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloria, mas quem se gloriar gloria nisto, em conhecer-me e compreender-me Pois eu sou e o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, a severa, o eterno. Eis que se aproximam um dia, os dias, declarei Iarro, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa e habitam no deserto. Porquanto todas essas nações são incircuncisas e a casa de Israel tem o um coração extremamente teimoso, sendo incircuncisa de coração, amém, nós já oramos, já agradecemos a Deus, então vamos meditar nessa palavra, nós vamos ser bem breve, eu não quero passar aqui de no máximo de 20 a 30 minutos, ser bem claro aqui na palavra de Deus, que aqui Deus está falando com Jeremias, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito de pregar nessa palavra. Tem até a playlist, eu peço a você que olhe depois a playlist pre das pregações pregadas na rádio. que Tem lá, se eu não me engano, umas 60, 70 pregações também pregadas na rádio. E algumas delas eu preguei neste texto, porque é um texto que eu gosto muito, que Deus fala muito no meu coração e eu creio que fala muito no coração daqueles que dos filhos de Deus que observam e dão apreço à palavra de Deus, nesse exato momento Deus está falando com Jeremias para pregar, porque uma grande calamidade viria sobre aquele povo, portanto no versículo 22 ele diz que cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, como aquelas pessoas que estão ali na a roça de trigo e aqueles trigos que ficam deixados para trás, que caem como sobras pelo chão, sem ninguém que volte para juntá-lo e ficaram pelo chão, então Deus estava dizendo para Jeremias, prega Jeremias, porque uma grande calamidade, uma grande destruição, uma grande perseguição, uma grande mortandade virá sobre o meu povo, porque esse povo está orgulhoso esse povo não está crendo que eu virei e visitarei o meu povo com açoites, com juízo e justiça. Porque Deus já tinha profetizado que mandaria Nabucodonosor, e ele ainda chama Nabucodonosor de seu servo, dizendo que viria castigar o seu povo. E é interessante que Salomão escreve, e muitas outras passagens na Bíblia diz que Deus... Como um bom pai que ama, castiga o seu filho, o pai que ama, corrige o seu filho. O pai que ama o seu filho, que é que ele anda no caminho certo, ele castiga o seu filho. Para que o seu filho perceba que ele está caminhando errado e volte para os caminhos certos. Então, a palavra de Deus... O próprio Deus diz várias vezes que ele castiga aquele quem ama. Por isso que eu sempre digo que um filho de Deus, que ele, se ele não estiver passando por nenhuma perseguição, algum tipo de tribulação, não que um filho de Deus, ele tem que passar por todas as mazelas deste mundo, poder provar que é um filho de Deus, mas um filho de Deus, aquele que quer viver na verdade, ele sempre passa por tribulações. E quando ele não passa por tribulações, é porque ele não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque o povo de Deus ele vive contra este mundo que jaz no maligno. Os, o povo de Deus, os, os filhos de Deus, eles remam contra a maré, é por isso que eles passam por perseguições, por calúnias, por difamações, é chamado de povo ignorante, é chamado de povo que não tem o que fazer, é chamado de várias coisas, o próprio Jesus diz isso, aos seus discípulos quando viriam e os perseguiriam para eles se alegrarem porque assim fizeram no passado com os vossos pais quando eles quiseram viver a verdade porque a igreja de Deus vivo a igreja de Jesus, o povo de Deus, eles, eles sempre vive na contramão do mundo, sempre vive na contramão daquilo que está errado a verdade sempre anda ao contrário da mentira, essa é a verdade quando Deus lá, lá em em Gênesis diz que ele faz separação entre a luz e as trevas, ali ele já estava dizendo que ele faria sim separação daquilo que, que não é bom, daquilo que é bom, a luz e as trevas não andam juntos, se eu apagar essa luz, que aqui está, vai ficar tudo escuro, mas se eu acender a luz, as trevas se dissipam, o que isso quer dizer? Que a luz e as trevas não andam juntos, então quando nós que somos luz e Jesus diz que nós somos luz, o sal da terra, quando nós andamos na luz, andamos na verdade, nós andamos no contramão deste mundo e quando nós andamos na contramão deste mundo que jaz no maligno, nós passamos por tribulações, mas esse povo aqui que Deus está dizendo que viria uma grande calamidade sobre eles, não é porque eles estavam vivendo o correto, mas na verdade eles estavam vivendo o totalmente errado, eles estavam vivendo uma hipocrisia muito grande, o interessante é que Jesus quando ele veio em terra, o filho de Deus quando veio em terra, que foi, que é Jesus, uma coisa que mais o deixava irado é a hipocrisia dos sábios, a hipocrisia daqueles grandes, daqueles fortes, a hipocrisia, a hipocrisia daqueles sábios da época, que pregavam uma coisa mas vivia outra, fazia o povo ser castigado muitas das vezes e lembrar do que é certo, mas eles viviam no um erro e esse povo estava totalmente ao contrário, Deus estava dizendo para eles se consertarem, porque viriam uma grande mas não, eles estavam sempre dizendo, não, o tempo está conosco, Deus está conosco, então nada não vai nos acontecer nós somos fortes, nós somos ricos, nós somos abastados, nós somos sábios, nós somos o povo de Deus, então nós podemos viver do jeito que nós quisermos viver, porque Deus sempre vai nos livrar, mas Deus, por boca de Jeremias, estava dizendo, não vai ser assim, porque esse povo se distraviou esse povo saiu das minhas veredas, saiu dos meus caminhos, está vivendo de forma que eles estão acreditando na sua sabedoria, estão acreditando nas suas riquezas, estão acreditando nas suas próprias forças, estão desviados dos meus caminhos então virá o castigo, Aleluia. e hoje não é diferente, e o interessante é a gente voltar bem lá atrás, a gente vai perceber que aconteceu na época de Samuel, que o povo não quis ser governado por Deus, mas quis ser governado por um homem, a ponto de Samuel ficar muito irado com aquilo, e Deus disse para Samuel, não fique triste Samuel, porque esse povo não está rejeitando você, ele está rejeitando a mim como rei, eles estão querendo um rei terreno, porque eles não estão querendo a mim como rei, e de lá para cá, quando o povo quis ser como as nações, circunvizinha, porque eles disseram para Samuel, na, nossas volta, na nossa volta tem um rei, então nós também queremos um rei, desfazendo assim do grande rei, e o salmista diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, onde Deus governa. E a gente percebe que este mundo jaz do maligno porque muitos não querem ser governados por Deus, mas querem ser governados pelos homens. E muitas das vezes, homens que não são governados por Deus, homens que são do maligno. Nós vimos isso nas últimas eleições. O povo escolheu Maligno. O povo sempre escolhe errado, porque para o povo começar a escolher certo, eles primeiros têm que voltar às suas raízes e perceber que eles necessitam de Deus, de serem guiados por Deus, porque um povo que é guiado por Deus, eles não erram o alvo. Então eles erraram o alvo dessa vez. Não estou dizendo que algum homem pode ver alguma coisa neste mundo porque o nosso socorro não vem do Senhor o nosso socorro não vem de Brasília, o nosso socorro não vem da política o nosso socorro não vem de nenhum ditador dessa terra, nem de um homem dessa terra mas como disse Davi, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra mas quando o homem se não quer mais ser governado por Deus, mas quer ser governado por homens pode ter certeza que vai dar errado porque o homem é falho e o povo, a maioria das vezes, não sabe escolher o que é melhor para si e escolhe o que é errado. Falar nisso, eu vou até anotar isso porque esse vai ser o tema da nossa próxima live. Os homens não gostam de ser governados por Deus, gostam de ser governados por homens. É o que está escrito, tá escrito em... Romanos capítulo 1, onde que Paulo diz, se eu não me engano é Romanos mesmo, capítulo 1, se eu estiver errado escreva nos comentários, se eu estiver errado também eu vou corrigir e escrever aí nos comentários, mas se eu não me engano é Romanos capítulo 1, onde que, Deus, onde que Paulo diz que os homens deixaram a glória do Deus incorruptível para se sujeitarem à glória de homens corruptos. É o que nós estamos vendo hoje, principalmente no Brasil. Deixaram a glória de Deus incorruptível para gloriar-se e gloriar a homens corruptos, a andar após homens corruptos. E Jesus diz que um cego guiando outro cego cai os dois no buraco. E assim vive o homem que não é guiado por Deus. E esse povo, apesar de estar ali, com o templo do Senhor eles, vivendo todos os cerimoniais e as coisas da lei que os sacerdotes ensinavam para aquele povo, mesmo assim esse povo estava, mesmo ali perto da Arca da Aliança, onde que tinha chiquenar de Deus, onde o sacerdote falava com Deus, mesmo assim o povo estava distanciando de Deus, por quê? Como está escrito no versículo 23, assim diz Deus, o povo estava gloriando na sabedoria deles mesmo, na força deles mesmo, eles estavam se gloriando nas suas próprias sabedorias, nas suas próprias riquezas. Deus diz no versículo 23, diz assim diz Iágua, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas, aleluia. É nisso que eles estavam se gloriando. E nós temos exemplos bíblicos de que quando o homem faz isso, se gloriar na sua sabedoria, se gloriar na sua força, se gloriar na sua riqueza, a tendência é dar errado. Vamos começar pelo primeiro. Deus diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nós temos o homem que chamava Salomão, que a Bíblia diz, a Bíblia nos afirma, que é o homem mais sábio que pisou nessa terra. Que viveu nessa terra. Aí você vai dizer assim. Ah não, mas o homem mais sábio que pisou nessa terra foi Jesus. É, mas Salomão foi o homem mais sábio que viveu nessa terra. Porque Jesus ele pisou nessa terra. Mas ele não é deste mundo. Então Salomão é foi o homem mais sábio. Que pisou neste mundo. E ele se gloriou na sua sabedoria começou muito bem, mas quando o homem se gloria na sua, na sua sabedoria, ele começa a se desviar de Deus, isso nós temos exemplos não só de Salomão, mas de muitos homens de Deus, ou homens de Deus, que começaram, muito sábios, mas quando se começaram a se gloriar na sua sabedoria, começaram a fazer coisas erradas, Salomão era um homem muito sábio, se tornou o homem mais rico, mas começou a se desviar de Deus, casou com a mulher que não poderia se casar, começou a fazer negócio com o Egito, que, Jesus, que Deus disse que não poderia fazer negócio com o Egito, então ele começou a se gloriar na sua sabedoria. E a palavra Salomão, que se deriva de Salom, que quer dizer paz, é um homem que viveu em paz, porque pela sua sabedoria ele... ele, ele a sabedoria dele seduziu todos os povos em volta a ponto de as pessoas virem de longe ouvir a, sab a sabedoria de, de Salomão. A rainha de Sabá veio e trouxe presentes para ouvir a sabedoria de Salomão, mas aquilo foi enchendo o coração do, de Salomão com a soberba, onde ele pensou que ele era o cara, ele poderia, então ele começou-se a desviar-se porque ele começou a gloriar na sua sabedoria. Aleluia. A ponto de depois ele mesmo escrever vaidade, tudo é vaidade, e a gente começou a ver que depois começou a vir guerras, a, a feitiçaria e a idolatria começou a tomar conta do povo, porque Salomão ele foi, foi se gloriando tanto na sua sabedoria que ele achou que tudo que ele fazia era certo e começou a deixar o povo, ele mesmo começou a fazer muitas coisas é, erradas em idolatria e feitiçaria, e muitas alianças que não poderiam ser feitas porque ele começou a se gloriar na sua sabedoria. E o interessante é que hoje, quando o homem se começa a gloriar-se muito na sua sabedoria, ele se desvia de Deus. Quando o homem se acha muito sábio, dentro dos seus próprios entendimentos, por isso que Tiago diz para, para o homem tomar cuidado em se encher de muita sabedoria, porque quando ele... Ele se acha muito sábio, ele começa a pensar pelos seus próprios entendimentos e esquece os princípios de Deus. Uma coisa interessante, que a maioria dos ateus hoje são pessoas muito cultas, inteligentes, sábias, são doutores, são homens que conhecem muito o mundo, são homens é, é, são, são doutores mesmo, são, é, são pessoas de um recado de muita sabedoria, você pode pesquisar a maioria dos ateus, das pessoas que não creem em Deus, são muito sábias, você acha muito pela internet também, eles começaram a se encher de tanta sabedoria e começaram a gloriar-se nas suas próprias sabedorias, aí Deus continua, Vou parar por aqui, porque só isso aqui dá uma pregação de quase uma hora. Mas vamos, vamos para o próximo. Deus continua, nem o forte no seu poder. Nem o forte deve se gloriar no seu poder. Nós temos um exemplo dentro da Bíblia, que foi Sansão. Sansão gloriou na sua força. Quando ele percebeu... Ele era um homem mais forte, que ninguém o poderia deter ele começou a gloriar-se, e o homem que não poderia, que, que era um nazireu, que tinha regras, tinha coisas que ele não poderia fazer, e tinha coisas que ele tinha que fazer, ele começou a, né, a gloriar-se, tanto na sua força, que ele começou a desobedecer os seus pais, começou a zombar dos seus amigos, começou a zombar da sua nação, começou a procurar aliança e também relacionamento com povos pagãos, porque ele se achava muito forte, muito poderoso, ninguém ele era imbatível, ninguém poderia pará-lo, aleluia, a ponta de uma frágil mulher o levar à ruína, e se Deus não ouve ele nos últimos dias da sua, da sua vida ali, as suas últimas, a sua última oração, quando ele pede a Deus força pela última vez, se Deus não o ouve ele, ele tinha morrido de uma forma lamentável, triste, é, de uma forma, vamos dizer assim, até ridícula, um homem tão forte, mas começou-se a desviar-se de Deus, porque começou a gloriar-se na sua força, é por isso que eu sempre digo que o Espírito Santo, ele não é para forte, o Espírito Santo, ele não é para aquele que se acha rico, que não precisa de nada, o Espírito Santo não é para aquele muito sábio, o Espírito Santo é para aquele que ele acha que a sua sabedoria não é nada. O Espírito Santo é para aquele que acha que a sua força não é nada. O Espírito Santo é para aquele que acha que as suas posses não é nada. O Espírito Santo é o um fraco. É para aquele que reconhece que necessita de Deus, que necessita das, do, do Todo-Poderoso. Aleluia. É por isso que Paulo escreve aos Efésios e diz que nós temos que nos reforçar na força, no poder de Deus. E revertirmos da armadura de Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso. Então não se gloriam o forte na sua força. E ele ainda diz mais nem o rico nas suas riquezas. Não se gloria o rico nas suas riquezas. Aleluia. Porque a Bíblia diz que haverão dias que a prata e o ouro não farão mais sentido. Tiago ainda diz, ai de vós ricos que por causa das suas riquezas vocês abusam dos pobres. Ai de vocês. É porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, o buraco de uma agulha. Interessante que ali tinha dois sentidos, porque tinha uma outra passagem em Jerusalém que chamava o fundo de agulha, onde não passava um camelo, onde servia de fuga. Ele chamava o fundo da agulha, onde era um buraco muito pequeno, onde servia de fuga. Se tinha uma passagem ali, se não me engano, era para fuga mesmo. E essa fuga se chamava, esse buraco se chamava fundo de agulha. Então, quando Jesus fala que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, ele tava, era dois sentidos. É realmente mais fácil passar no fundo de uma agulha, mesmo uma agulha de costurar, ou mesmo passar naquela fenda que chamava fundo de agulha, que não cabia um camelo. Então ele estava dizendo, é ah, mais fácil um camelo passar por ali do que um rico é dar o reino dos céus. Porque o rico, ele pensa que, bom, se, eu, se a minha casa cair, eu construo outra. É, se o meu carro bater, eu compro outro. Se alguma doença vier, eu pago os melhores médicos, eu posso comprar o me o, os melhores medicamentos, eu posso pagar os melhores exames, eu posso procurar do outro lado do mundo as melhores coisas da, da medicina que possa me servir, porque eu posso pagar, mas Deus está dizendo, não glorie o rico na sua riqueza, e nós vemos hoje exemplos muito poderosos hoje de ricos, que foi acometido de doenças, que eles gastaram todas as suas riquezas e nada pôde fazer. Dentro da palavra de Deus, nós temos também um exemplo da mulher, da mulher do fluxo de sangue, onde ela confessou para Jesus que ela tinha gastado todos os seus haveres com os médicos e nada pôde fazer. Mas quando ela toca na orla do Senhor, ela foi curada. Você imaginou o que seria do pobre se não fosse a misericórdia de Deus aleluia nós, visto, nós vimos isso na última pandemia como Deus teve misericórdia ai do pobre se não fosse a misericórdia de Deus então Deus está dizendo por boca de Jeremias não se glorie o rico na sua riqueza porque nem a sua riqueza nem a sua muita força nem a sua glória seja qual for que você tenha não valerá de nada porque ele diz assim, mas quem se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e compreender-me, aleluia, quem gloriar, se glorie -se nisto, glória a Deus, em conhecer-me e compreender-me, Jesus em uma certa passagem ele diz que vida eterna é essa, é conhecer a Jesus, o filho de Deus e aquele o que enviou, ou seja, o Deus, é termos conhecimento de Deus e o próprio Deus também diz que o povo sofre por falta de conhecimento e aquele conhecimento que ele estava dizendo é o conhecer a Deus, é compreender a Deus, é claro que nós possamos viver mil anos, dois mil anos neste mundo, e ler tudo acerca de Deus, nós nunca chegaremos a compreensão completa de quem é Deus, de conhecer a Deus e compreender quem é Deus. Eu creio que isso vai acontecer o dia que nós estivermos com Ele face a face, nós veremos Ele naquele grande dia, mas por enquanto, por fé, pela sua palavra, nós podemos ter a noção de quem é Deus e sentimos a presença de Deus. Então, ele está dizendo, aquele que se gloria e gloria em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o eu sou o Senhor, eu sou Deus e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra. Aleluia. Por quanto são essas as minhas virtudes, por quanto são essas virtudes nas quais eu tenho um grande prazer a a terra olha as virtudes que Deus está dizendo que ele tem prazer em conhecer e como que você conhece e compreende a Deus não tem outra forma a não ser por aqui pelas escrituras sagradas mas antes disso tem outra forma se encher do Espírito Santo, porque sem se encher do Espírito Santo, isso aqui não passa de um livro com letras, sem sentido, porque um ateu cheio de sabedoria, ele não compreende quem é Deus, ele não conhece a Deus, ele não teme a Deus, ele zomba de Deus, porque ele não tem o Espírito Santo, porque... A maioria dos ateus eles sabem, eles compreendem, eles conhecem esse livro de capa a capa, de frente para trás, letra por letra. Eles conhecem a fundo, muito mais do que muitos crentes no Senhor. Mas por que, que eles ainda assim não se sujeitam a Deus? Porque eles faltam o Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: enchei-vos. Do Espírito Santo. E o interessante é que é uma troca maravilhosa quando você se enche do Espírito Santo e o Espírito Santo te leva para a palavra, porque foi isso que Jesus disse. Quando aquele igual a mim vier, o Consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos levará a toda a verdade. Então nenhum homem nesta terra pode levar a verdade a não ser o Espírito Santo através da palavra não é o Espírito Santo sozinho vindo te dar uma revelação, um sonho uma visão como muitos fazem por ali aquelas coisas mirabolantes que atraem muitas pessoas, não é isso o Espírito Santo se ele não te trouxer para a palavra não é o Espírito Santo, é o Espírito de engano porque Jesus deixou bem claro que o Espírito Santo nos fará me conhecer através da minha palavra. O Espírito Santo, ele vos trará pela palavra e, através da palavra, vos trará a mim. É uma ligação, o Espírito Santo virá, nos convencerá do juízo, do pecado e da justiça. E, através da palavra, nos mostrará quem é Deus e quem é Jesus. E nisso Deus se gloria. Em conhecer-me e compreender-me. Então você conhece e compreende a Deus quando você está cheio do Espírito Santo. E tira um tempo para examinar as Escrituras. Aí muitas pessoas dizem: ah, não tem o tempo, tem. É só largar a internet, o Facebook, as coisas vãs deste mundo, como o próprio Salomão diz que é tudo vaidade. Nós temos muito tempo para ler a palavra. Escreva nos comentários quantas vezes você leu a palavra de Deus. Quantas vezes. Escreva nos comentários quantas vezes você leu essas, este livro. esse exemplar da palavra de Deus. Seja a Bíblia do Catolicismo. Ou seja, da Bíblia Protestante. Quantas vezes você leu ela de capa a capa? Uma vez, duas vezes? Nenhuma. Quantas vezes? É triste, mas, segundo as estatísticas, uma grande parcela, mais de 70% das pessoas que se dizem cristãs, nunca leram a Bíblia toda. É porque não tem conhecimento. Não tem o Espírito Santo para vos trazer para a palavra. Não tem o Espírito Santo para vos trazer o entendimento através da palavra e conhecer a Deus e ter compreensão do Senhor, através da palavra o Espírito Santo te convence do pecado do juiz da justiça e te traz para a palavra o Espírito Santo não fica tentando te convencer com visões e sonhos e coisas mirambolantes não, o Espírito Santo o trabalho dele é na palavra e te leva ao conhecimento de quem é Deus e compreender quem é Deus e Deus está dizendo aqui para Jeremias, é nisso que eu me glorio é nisso que eu tenho prazer. Essas virtudes, ainda, ainda termina o versículo dizendo assim, assim é severo o eterno. É nessas virtudes que eu tenho prazer. Interessante que está escrito assim, eu tenho um grande prazer nessas virtudes, em compreender-me e conhecer-me. Aleluia. Porque esse povo estava se gloriando na sua força, gloriando nas suas nas suas virtudes, que se gloriando na sua, na sua sabedoria, se gloriando nas nossas riquezas, mas não tinha conhecimento de Deus. E no versículo 25 ele diz assim: Eis que se aproxima dias, declara e declara Deus, declara o eterno, todo poderoso. Eis que declara Ele que vem dias em que castigarei que são circuncidados apenas do corpo. Ou seja, estava tá falando de Israel. São circuncindados só no corpo. Como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moab, todos que rapam a cabeça e os prendem os cabelos junto à testa e habitam no deserto. Aqui ele estava falando do povo do Egito, o povo árabe, o povo nômade que vivia isolado, que vive no deserto, porquanto todas essas nações são incircuncisas, e a casa de Israel tem um coração extremamente teimoso, sendo incircuncisa de coração, então ele estava dizendo que visitaria todos os povos, neste momento aqui ele estava avisando o seu povo, que ele viria com castigo, através de Nabucodonosor, e trazia a escravidão, eles seriam escravos, seriam muitos, seriam mortos, é, se não me engano nesse nesse período aqui foi aonde eles tiveram os últimos reis porque quando Jesus disse quando Jesus veio eles não, eles não tinham mais rei em Israel eles estavam sendo governados por Roma pelo imperador e eles voltaram a esse zero voltaram lá novamente como era na época de de, de, de de Samuel onde eles não tinham rei mas só que nesse momento quando Jesus veio, eles estavam pior, porque agora eles não tinham um rei, mas estavam sendo governados por um, um rei, uma autoridade de um povo pagão. Estavam sendo escravizados, tanto politicamente como espiritualmente. Mas aqui, nesse contexto de Jeremias, estava dizendo que viria um que os castigaria, porque esse povo estava gloriando na sua sabedoria, nas suas forças, no seu poder, no seu, no seu poder aquisitivo, mas não estavam conhecendo quem é Deus. Aqui no versículo 25, no versículo 26, Deus já estava falando das coisas vindouras, que ele visitaria todos da terra. Aleluia! E ele já está visitando nos dias de hoje, ele já está visitando muito a terra nos dias de hoje, mas haverá um dia no tempo do fim, onde ele visitará todos, todas as nações sem exceção, procurando esses que têm prazer na lei do Senhor, que têm prazer nas escrituras sagradas, que têm prazer em conhecer e compreender quem é Deus através das escrituras sagradas. Hoje o povo não sabe escolher mais o que é bom para eles, seja politicamente, seja espiritualmente, seja em qualquer área, porque eles não têm conhecimento de quem é Deus. Aleluia. Não quero falar aqui de política, mas nas últimas eleições nós vimos isso. Hoje o certo está sendo errado e o errado está sendo certo. E Deus diz na sua palavra: ai daquele que tem o certo como o errado, o errado como o certo. As virtudes do Senhor, do Todo-Poderoso, hoje não está sendo mais é, como que eu vou dizer? as virtudes, seja de família, seja social, ou seja, todas as virtudes que Deus deixou na sua, na sua palavra, para que nós viemos a observá-la, nenhuma dessas virtudes estão sendo mais é, valorizadas pelo povo, porque as pessoas estão querendo viver da forma que elas querem, se gloriando na sua sabedoria, no seu entendimento, nas suas riquezas, na sua força e esquecendo... Quem é Deus, porque não tem entendimento a quem é Deus. A igreja hoje está totalmente diferente da igreja raiz, da igreja antiga que Jesus deixou na terra. Está difícil de encontrar hoje pessoas que vivem os princípios ensinados por Jesus. A igreja, a instituição hoje, esses tempos está difícil, porque não tem compreensão de quem é Deus, o povo hoje, ouve o homem ao invés de ouvir a palavra, ao invés de ler a palavra, o que o sacerdote diz lá na frente é lei, mas o, a palavra já está deixando de ser lei, porque o povo não tem conhecimento, o povo sofre por conhecimento, a veredias diz o Senhor na sua palavra, não me lembro agora o lugar, vou ver depois nos comentários, mas o próprio Deus disse que haveriam dias em que ninguém mais ensinaria um ao outro. Porque todos terão conhecimento do Senhor. Interessante que até um ateu tem conhecimento do Senhor, mas o Espírito Santo que não está nele, não deixa o temê-lo. Então não adianta só a leitura da palavra, tem que estar cheio também do Espírito Santo de Deus. As, essas duas coisas têm que estar unidas ser cheio do Espírito Santo e cheio do conhecimento de Deus através da tua palavra. Porque ele deixou bem claro que viria dias que ele vai visitar o circunciso como o circunciso de todas as nações. Tanto circunciso de corpo como circunciso de coração. Aleluia. E o dia do juízo eterno, o dia do juízo do nosso Deus não será um dia fácil. Aleluia. Nós estamos percebendo que neste mundo as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E não adianta você escolher político. Não adianta você nem pedir a Deus para melhorar, porque isso é forte. Você nem adianta pedir a Deus para melhorar, porque nem Deus quer melhorar este mundo. Deus quer fazer nova todas as coisas. Já está profetizado que este mundo será destruído. O mundo anda a passos largos para a perdição. Haverá isso que vai se cumprir a profecia de Jeremias, que até o céu será destruído. Não a habitação do Senhor que está acima dos céus. Porque não sei se você sabe, mas Deus não está no céu, ele está acima. Do céu. Então haverá novos céus e nova terra. O mundo que nós vivemos hoje, as coisas não vão melhorar, infelizmente, essa é a verdade. Quem profetiza melhora neste mundo está profetizando mentiras. Aleluia! As coisas vão ficar cada vez mais arrochadas, cada vez mais arrochadas. Mas quando vir o justo a levar os seus justos, aí sim haverá bonança na terra, e vai se cumprir aqui que Isaías escreveu, que haverá paz, onde uma criança de colo brincará com uma serpente, o leão voltará a mepale, com a brincará com ovelhas, porque haverá paz sobre a terra. Mas aí quando Deus fizer nova todas as coisas, enquanto estivermos neste mundo ainda aqui, este mundo que jaz no maligno, nós temos que estar procurando o entendimento da palavra de Deus e viver a contramão deste mundo e não a favor. E tomar cuidado para nós não gloriarmos na nossa sabedoria, nas nossas riquezas, na nossa própria força, mas gloriarmos a sabedoria de Deus, nas riquezas do Senhor e no poder de Deus. Amém? Graças a Deus. Falei que a live ia ficar curta, mas já estamos aí com quase 50 minutos. Vamos agradecer a Deus. Eu peço a você que deixe aí nos comentários. Se você tem alguma suje... sugestão, deixe aí nos comentários. E não deixe de compartilhar, deixar seu like. Para nos ajudar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. O Todo-Poderoso, pedir a Deus entendimento, pedir a Deus que nunca nos deixa enganado neste mundo que jaz no maligno Aleluia. Teu então, irmão que escreveu, que irmão, a irmã Rosineide Dias escreveu assim: hoje não é diferente, é verdade, é verdade, minha irmã. Hoje não é diferente. Ele descreveu irmão, e irmão. Irmão de Deus, esse dia já está chegando, é verdade. Esse dia, que está escrito aqui no versículo 25 e 26 de Jeremias, já está chegando. Eis que se aproximarão dias, declarei árvore, em que castigarei todos os circuncisos com os circuncisos. Já está chegando esse dia. Glória a Deus, é verdade, meu irmão. Você escreveu aí nos comentários e eu concordo com você, esse dia está chegando. As profecias estão se cumprindo e esse dia está chegando. Nós temos que orar Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, porque este mundo já não tem mais nada que presta para nós. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Peço a você, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Compartilha para que na próxima live nós possamos ter mais pessoas junto com a gente meditando na palavra de Deus. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente. Às 11h55, 23h55, para nós meditarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, deixe aí nos comentários seu pedido de oração. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz e nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Então vamos orar. Inclina sua cabeça. Se você puder se ajoelhar, faça isso. A oração é algo particular com um adorador e Deus. A palavra de Deus <cười> é, nos ensina que nós temos que orar a Deus com o auxílio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, <cười> Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por mais este momento. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui neste momento, lendo a tua palavra, buscando entendimento na Tua Palavra, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, que nós gloriarmos na nossa, na nossa sabedoria. Não nos deixe nos gloriar, Senhor Deus, nas nossas posses, nas nossas riquezas ou qualquer outra coisa que nós possamos adquirir neste mundo. Não nos deixe nos gloriar na nossa força, Senhor. Mas nos ensina a gloriar na Tua sabedoria, nas Tuas riquezas eternas. Nos ensina a gloriarmos, ó Deus, no Teu poder, Pai querido, Pai santo, encha-nos do Teu Espírito Santo, encha-nos da Tua sabedoria, sabedoria é essa, como disse Paulo, sabedoria vindo alto, Senhor, sabedoria vindo do Pai das luzes, vindo do Teu trono, nos dê essa sabedoria, Pai, nos dê saúde, paz e sabedoria sobre esta terra, repreenda toda a enfermidade, Pai querido, onde quer que estejam neste momento, necessitando da Tua mão poderosa, repreenda todo o mal, Senhor, abençoa nossa família, os livre de todo o mal, Acampa os teus anjos, oh, Pai, ao redor de nosso, nossos familiares, nossos, ao nosso redor. Onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós recebemos, recebemos livramento dos teus anjos, a oh, Deus. Livrando de tudo mal, livrando o homem sanguinário do homem traiçoeiro, livrando os acidentes, livrando de tudo mal, Senhor. Agradecemos também por todos os livramentos que o Senhor nos, de, nos dá dia após dia. Porque a tua palavra diz que nós somos levados como ovelhas ou matadores todos os dias. Nós somos levados à morte todos os dias. Então eu creio através dessa palavra que nós recebemos livramento das tuas mãos todos os dias. Então muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua graça. Onde quer que estejam neste momento orando conosco, Senhor Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre ele, repreenda todo mal, toda enfermidade, traga paz. Onde quer que esteja um coração neste momento temoroso, cheio de ansiedade, cheio de depressão, repreenda tudo isso, pai, que não é de, que não vem medo, nos ensina a viver na tua palavra, no teu propósito, para tua honra e para tua glória, pai. Agradecemos por este momento, em nome de Jesus. E aquele que crê diga Amém. Aquele que crê escreva aí e diga Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, que Deus te dê força, sabedoria, riquezas espirituais, que Deus te abençoe fortemente, amém? Graças a Deus. Te espero amanhã. Eu vou, querendo Deus, pedindo força e sabedoria de Deus, nós vamos completar Aquilo que nós começamos ano passado, que eu falei que nós iremos fazer um ano de madrugada no reino, ou seja, 365 dias. Eu peço a Deus força e sabedoria, que a gente consiga fazer, completar esses 365 dias. Eu gravei e ficou aí, eu acho que se não me engano, uns 80 lives gravados aí, ainda, falta bastante. Então nós vamos completar essas 365 lives, completando um ano de madrugada no reino para a honra e glória do nosso Senhor, eu conto com a ajuda de vocês, e quando eu digo ajuda, eu não estou falando ajuda financeira, né? caso alguém quiser nos ajudar financeiramente, tudo bem, mas isso vai do coração de cada um, mas a ajuda que eu peço a vocês é no like, quando você dá um like, você ajuda o, o, o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas, assim mais pessoas vêm para a live também, e quando você comenta, você também ajuda, ajuda é, os motores de busca a achar este vídeo Então, quando você comenta você ajuda também e quando você compa partilha, compartilha, compartilha compartilha suas redes sociais seus grupos de WhatsApp compartilha com as pessoas porque assim gente traz mais pessoas a estar aqui, neste momento glorificando a Deus orando e examinando as escrituras eu sei que não é um horário é, muito fácil das pessoas estar aqui pelo menos pelo menos é, durante a semana não é fácil mas, qualquer dia eu vou trazer aqui, falando a respeito de que quão poderoso é você orar e meditar na Palavra de Deus pela madrugada. A Palavra de Deus está repleto de milagres, acontecidos. isso. Amém? Bom, vou esticar mais. Espero você amanhã, às 23h55, na nossa madrugada no reino. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam na nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade, que você crê e diga amém. Até amanhã, fique na paz, em nome de Jesus, graças a Deus. Aleluia.